Vem aqui nessa ponte, cuidado pra não cair Caraca, velho, a encaminhou muito, hein Sim Deixa eu ir na frente Tá bom, vai Caramba, Caramba eu posso quase que você me derruba foi. aqui Eu sei Oh, eu tô vendo uma cabana ali Tomou uma tocha Será que, que a gente que entra, entra lá? Não? Vamos, pega aí, uma tocha Pra ele conseguir iluminar, tá bem escuro eu aqui bem de um desvio, mas, né? Eu ser mais de um dos vilões que isso? Tem alguém? Tá Eita freula! Isso é roupo é um de, de gordo. o é um cara! Ai, Ai meu Deus! O é, que, que, que são como, vocês? Calma, calma, calma, calma, calma. Quem é você? Eu sou um cara que tava aqui no Nether. Eu não tô aqui há três anos. É o quê? Nether. Os vilões falaram que eles acabaram com toda a Terra está sobrevivendo aqui três anos? Sim! sim. Agora, agora a Terra é chamada de Nether? Sei lá, acho que sim. Você tem alguma coisa aí, cara? Eu tô, eu tô com fome. Tenho sim. A gente ficou caminhando umas duas horas. Valeu. Faz tempo que eu não como um bife. Isso foi, foi tudo, tudo que eu cortei durante os três anos. Três anos. Mas, mas o que que, o que, que, que, que aconteceu com as de Ai, tava bom. Ai, tá, tá tudo, tudo bem, bem. Eu... amigo? É... Eu comi muito rápido. Mas... Você vai sobreviver daqui a três anos, anos você, e não tem mais você, ninguém com você? Você, você, você, você? Não, porque tipo assim, eu tava, eu tava dormindo, tô dormindo e do nada. É. Aconteceu uma explosão e eu, eu, tô... eu, eu vim parar aqui. É o quê? Aconteceu uma explosão e eu vim parar aqui. Daí eu comecei a sobreviver aqui. Três anos atrás. Você vai fazer parkour? Tipo ela? Só pegaram os magia. E vocês vieram de onde? De um portal. Um portal que ele a gente Aqui ah, é o futuro? De que lugar? De 2000. A gente veio de 2005. Ah. Você sabe que a época é agora ou não? Não, eu tô, eu tô muito, muito perdido. perdido. Pra, pra mim, nas minhas contas conta aqui, eu tô no eu ano. Eu tô no Eu tô no, eu tô eu tô no, no dia 45 do ano 3. 3. Nossa! Mudou até Deus os Deus dias, Deus cara. Deus Ele tá Deus muito Deus no Deus futuro, Ju. Que grado legal. Mas A aí Deus você montou essa Deus cabana Deus aqui Deus e Deus tá sobrevivendo. Então.. Sim, você quer, que você, quer, você, quer na, daqui. você quer sair você quer sair numa jornada com a gente porque acho que acho que tem um outro portal sabe para a gente, gente ir tá pra... esse portal para fugir daqui eu tô sem fazer nada eu, ver, eu só com e fico deitado assim. cara eu eu, eu eu achei esse capacete você pode usar ele se você quiser e esse machado aqui legal Cuidado com o machado, é meio pesado. Oh, que da hora que pesado mesmo, velho. Nossa... Não é grande? É, é. Meu avô usava para cortar a árvore, ele cortava em... DUAS PUM PUM Com o machado. Muito doido. Vamos sim Eu sigo em frente com vocês. Mas okay. não é melhor você levar fornalha e então. tal. Ah, um, se só mesmo, se vocês, vocês quiserem parar, parar pra, pra comigo, comigo fazer, fazer alguma coisa, coisa, eu vou levar com mim. Mas a gente, gente quer, descansar, quer descansar, a gente, a gente tá correndo gente tá aqui, correndo procurando algum lugar duas horas, horas já. Então, é então, então vocês então, você você não querem ficar aqui e dormir um dia? Pode ser. Amanhã a gente continua. Tomara que então Vamos dormir então. Boa noite. Ei! Acorda! Acorda! Não, acorda! Que acorda! Que acorda! Você tá batendo assim, cara? É. é! É que eu tô bruto hoje. Tá, tá bruto, que que vem, vem, velho? Que que você disse? Opa! Calma aí. Calma aí. Você tem uma, uma arma uma pra mim? Não, eu só tenho essa, cara. Me dá Ah, é verdade, né? A gente falou o nosso nome, mas não falou o seu. Qual que é o seu nome? Olha, na minha terra, e eu me chamo Biel. Ah, oh, alguém tem uma taxa aí? Também. Porque sabe, aqui é o meu escudo. Nossa, tem uma Biel. Era pedido tipo de Gabriel. Essas coisas. Hum, uma taxa. Que da gente seguir é por aqui? Vamos oh, embora. Você não vai pegar essas coisas, Biel? Ai, oh, é verdade. Deixa eu voltar. Ai, ai, ai. Ah! Ah! Ah! <risos> eu que socorro! Não, quis, quis. Primeir, cor, não, cor, cor, não! Cor, não, cor, não. Cor, essa, essa armadura resiste! Tá Tá, tá doendo, Luiz! Não é, é, é claro, ah, Vocês é, esperam você que porque lava gelada? Tô ah. pegando os itens aqui! Rasgou minha blusa um pouco. Eu acho, eu acho que a fornalha eu não vou conseguir pegar, ver, galera. De boa. A gente é tem comida suficiente. O problema é que e se quando acabar a comida, o que a gente vai fazer? Não sei, dá para ah, pra... a, a gente tentar voltar para a gente de parar a gente veio. Sim, mas ah, tem, tem cogumelo aqui, a gente poderia comer eles, né? Mas e se forem é. envenenados? Pronto, eu já peguei minhas coisas, eu tô indo aí. Cara, indo cara indo eu não zero. sei quê, mas agora as tochas estão iluminando muito pouco nessa área, você percebeu? Percebi, cara. Logo eu não sei como... a outra elas aqui também. Né? Eu, eu percebi, percebi pelo sua. Então vamos. O ah, que um é isso, Cheguei. Cheguei! Era para brincar com você. você. Ah. Tá Bora lá, Bora, Bora, onde a gente, a gente vai? vai? Realmente, Realmente eu não sei. Vamos seguir e agora? por aqui. O que, que a gente vai fazer? Vamos seguir por aqui, sei lá, tentar achar alguma coisa. Será que a gente vai achar gente outras, outras pessoas, pessoas ou nada? nada. Eu tô com medo de eu cair aqui. Eu não sei nem se a gente vai voltar mas. Eu não sei se vai, mas... é bom você ficar aqui, hein? Eu tá muito quente. Nossa, tá muito quente. Eu tô com calor. Eu até falaria pra eles tirarem uma dura aqui. Esquenta mais, só que melhor não. Qualquer coisa que a gente achar no caminho pode ser perigoso. Vamos não. vamos lá. Cadê você, Luiz? Eu tô aqui atrás. Você vai se perder, cara. Eu vou voltar te ajudar. Calma, oh, É mãe, que, que eu tava... Que é que eu tava morrendo. Aqui, ó. Aqui, Onde desci? Eu tô aqui. Eu vou te pegar. pegar. Vem, vem, vem. Ah. Ai, cara. Ah! Bastão de baseball! Ah! Ah! ah! ah! Ah! Quebrou essa lixa! Tá Acabamos, tá mano. Ah! Quebra! Nossa. Ele gritou até assim cima pra ela ah! quebrar um negócio. Ah! É duro! É sério, eu sei, eu sei que a gente está que no negócio de trágico, mas isso aí está conseguindo fazer, fazer rir. rir. Não, não, não. Parece, Parece que o cara, que cara tá, cagando. tá cagando. Qualquer, qualquer coisa, coisa caga não Você não, vai não, cagando, cair, é sério. Caraca. Cuidado, falei, falei. Ju, por que você tirou sua armadura, cara? Se alguma coisa acontecer. Eu tô com calor. Eu sei, mas isso é merda. Não vai. Tá bom, ah, bom, acho que eu vou me refrescar lá. Não! Tá... Pô. Isso vai te matar? Você vai tá queimar tá tá cara. Vai ficar igual naquele Star Walker. Se é que, que tinha esse é, na sua é. época. Ai meu Deus. O que, que, que é esse é? cara? O que você está falando? Eu estou falando de filme. É um filme antigo, acho. que é filme? Esquece. Esquece. É coisa é, da gosti. Assim. Esse é dor, hein? Vamos subir. Beijo. <risos> Você consegue, Ju? Eu vou continuar, eu vamos continuar, vamos continuar. Vou continuar. Não, um Mais pro lado! Mais pro lado! Achei ah, não! Ah, aqui, Ah, não! Ah, eu não tava, eu tava conseguindo subir, cheguei, cheguei, cheguei. Não vai! Quebra aqui, quebra aqui, Sai da na frente, você vai trabalhar. Aaaaaah! Aaaaaah! <risos> Meu Deus! Não tem não nada aqui! Será que a gente continua? Não vamos, eu, eu vou continuar cavando aqui. Aí? É. Não tá vendo Ai. que tem. Ô oh, Luiz, tem a mesma forma daquele portal! ou aquela, aquela máquina. Só, Só que tá, tá sem nenhum portão. Portal Será que tem algo aí? aí? Continua. No próximo.